Fala aí, tudo tranquilo? Murilo falando aqui do Manual da Lábia. Seja muito bem-vindo a essa apresentação gratuita aqui que é bem rapidinha, poucos minutinhos que eu preparei que você vai descobrir. Um erro comum e fatal que a maioria dos homens comete quando estão tentando conquistar alguma garota usando Tinder ou WhatsApp e exatamente como evitar isso. Eu também vou revelar a maneira mais rápida possível para deixar qualquer mulher linda totalmente maluca por você usando uma técnica muito simples aí no seu Facebook ou no WhatsApp. Bom, você já deve me conhecer, eu sou o criador do Manual da Lábia, um sistema que já ajudou centenas de caras normais como eu e você a conseguir pegar mulheres muito gostosas. Bom, como o nosso tempo aqui é curto, eu não vou ficar falando de mim aqui, bora já dar uma olhada naquela dica rápida de como conseguir de um jeito muito simples conquistar mulheres pelo Tinder e WhatsApp. Tudo que você tem que fazer é usar esse modelo aqui. Primeiro, você chama a atenção de um jeito que vai ser impossível dela ignorar você. Depois, cria conexões com uma lábia realmente saborosa e aí é só partir para finalização. Bom, Vamos dar um exemplo para ficar mais simples e prático. Vamos supor que você tem uma garota muito gatinha no seu Facebook, só que até hoje ela não te deu muita atenção e você não tem muita certeza de como puxar papo com ela de um jeito legal. O que você precisa fazer é chamar a atenção e fazer ela ficar doidinha para saber o porquê você é assim tão diferente dos outros. Você faz isso usando uma técnica chamada de quebra de padrão, enviando mensagens que ela realmente não estava esperando. Mais ou menos assim. O que você acha que é preciso para um relacionamento dar certo? Nossa, vi uma foto sua no Facebook e aposto que quiser que percebeu uma coisa que nem você deve ter notado ainda. É no pescoço mesmo? Doces ou travessuras? Você sorri bastante em praticamente todas as fotos, sabe o que dizem sobre pessoas assim? E quando você sabe usar as palavras certas que geram curiosidade e desejo, é impossível ser ignorado por uma mulher. Agora, um aviso aqui, tá? Você pode aproveitar essa dica de quebra de padrão e aplicar ela imediatamente. E conseguir mais garotas que vão ficar loucas para conversar com você como você nunca viu antes. Só que eu preciso também avisar você sobre o erro fatal que a maioria dos caras comete quando tentam conversar com alguma garota pelo WhatsApp ou no Tinder. É um erro que pode fazer você ser ignorado, tomar um baita fora e ainda ficar na seca por um bom tempo. Qualquer mulher tem uma média de 5 a 7 caras que tentam falar com ela pela internet todos os dias, sem exagero aqui, tá? E se for uma mulher bastante cobiçada, esse número provavelmente é bem maior. Ou seja, se você fizer tudo igual, falar as mesmas coisas e com o mesmo papinho furado que todo mundo vai, as chances de você ser totalmente ignorado são muito maiores. Ao evitar logo de cara aquela conversinha mole do Oi linda, onde você mora, o que você faz da vida e blá blá blá, vai conseguir ser muito mais interessante e deixá-la louca de vontade de conversar mais com você. O segundo motivo é o fato de você finalmente saber quebrar o gelo e ter um papo muito mais legal que vai fazer você beijar ela depois com muito mais facilidade. E por último, a verdade é a seguinte, ser diferente e ter uma lábia saborosa é o que vai possibilitar você manter o interesse delas, além de conseguir levar várias garotas gostosas para sua cama. Agora, aqui as melhores notícias para você. Simplesmente por evitar esses erros bobos e usar algumas estratégias adicionais que eu vou compartilhar com você em menos de um minuto, saca só o que você pode conseguir e experimentar. Acordar amanhã já com alguma garota querendo ficar com você, mesmo que você tenha bem menos trabalho do que antes. Experimentar a saborosa realidade de conseguir deixar as mulheres muito à vontade para se entregar totalmente e fazer muito sexo com você. E talvez o melhor de tudo, saber que você nunca mais vai precisar se preocupar em não saber o que falar e com meninas que ignoram você. Apresento para você, então, o Manual do Texto 2.0. O um método simples e comprovado para conquistar mulheres lindas pelo Tinder, Facebook, Instagram ou WhatsApp, mesmo se você for feio, tímido e não fizer ideia do que falar para elas. Agora você pode chamar a garota que você quiser para conversar sem medo de ficar sem assunto, criar perfis de Tinder, Facebook e Instagram impossíveis de serem ignorados e que vão fazer elas virem falar com você. Conseguir prender a atenção de qualquer garota linda e fazer ela implorar pela sua atenção. Finalmente, conseguir transar com a menina que você quiser e muito mais. Olha só o que o Yuri, aluno do nosso método, conseguiu. Ele ficou com uma das garotas mais lindas da escola, depois ainda mandou a conversa para a gente poder dar uma olhada, olha só que bacana. Agora, presta atenção nesse depoimento que a gente recebeu. O Clésio Alves da Silva, ele nunca tinha conseguido algo com a melhor amiga dele depois de 11 anos de amizade. Ela nunca olhou ele com outros olhos. Depois que ele entrou no nosso site, se cadastrou e começou a utilizar o nosso material, finalmente conseguiu despertar o desejo sexual dela, apenas conversando, usando a lábia. E ela mesmo segurou ele pelo pescoço e beijou ele. Enquanto ele beijava ela, ela ainda pedia para beijar o pescoço. Depois ele mandou essa mensagem para agradecer. E até meninas que estão ficando com outras meninas, estão usando o nosso método como a Jaqueline. Olha que legal! E apenas algumas horas ela saiu da friend Zone, a zona do pesadelo, da amizade, para marcar alguma coisa e depois a garota mandou a foto dela no banho. Muito legal! Tem também o Samuel Ferreira que teve resultados surpreendentes com o nosso método do Manual do Texto, hoje está namorando sério com uma garota que conheceu no Tinder, entre tantos outros depoimentos que a gente recebe todos os dias. E começando hoje, todo o sucesso dessa galera pode ser seu. E tudo que você precisa fazer para isso é algo bem simples. Clique no link ou botão que está aqui embaixo na página e garanta o seu e-book Manual do Texto 2.0, Hoje mesmo. Ah, eu também separei um bônus especial para você ter o um máximo de resultados nas suas conversas a partir de hoje. É o Círculo do Amor, uma técnica exclusiva para abrir conversas e trazer assuntos que elas simplesmente adoram. Este super bônus de resultado comprovado vai fazer você virar um alvo para qualquer mulher. Ele não está à venda em lugar nenhum e disponível só no nosso treinamento avançado. Só que se você agir hoje, aqui nessa página, eu vou dar ele de presente para você. Agora, dá uma olhada nas duas escolhas que você tem hoje. Você pode se aproveitar dessa chance e colher todos os benefícios que o manual do texto vai entregar para você. Atrair as mais lindas, ter uma lábia irresistível e conseguir conquistar a garota que você quiser, só o melhor e-book do Brasil nessa área pode oferecer. Ou você pode optar por continuar sendo deixado no vácuo durante uma conversa, ou ser solenemente ignorado sem nem mesmo saber o motivo, sabendo que caras comuns que não são melhores que você estão usando esse método para ter qualquer mulher na palma da mão de um jeito mais rápido que nunca. A escolha é sua e ela está bem clara aqui. Faça a única escolha inteligente que você pode fazer agora e clique no botão abaixo para aproveitar essa oportunidade de adquirir o manual do texto praticamente de graça. E tome uma atitude rápido antes que essa promoção absurda acabe ou alguém reserve a vaga no seu lugar. Ah, e você ainda tem a minha garantia risco zero por 7 dias. Se você não conseguir ficar com nenhuma garota em 7 dias usando esse manual, ou mesmo se por algum motivo não gostar do produto, pode pedir 100% do seu investimento de volta, sem perguntas, sem estresse e sem ressentimentos. Quando você clicar no botão abaixo, você vai ser levado para uma área segura de pagamentos do sistema Monetize, um dos sistemas mais seguros do Brasil que vai garantir a segurança dos seus dados e também a entrega segura da unidade digital do Manual do Texto 2.0 direto no seu e-mail. Depois, na próxima página, eu também vou pessoalmente dar um alô para você e mostrar os próximos passos para acessar o seu conteúdo. Então, clique agora mesmo no botão ou no link que estiver aí embaixo e garanta sua cópia exclusiva do Manual do Texto com o preço promocional de hoje.